Um dia me perguntaram é, o que eu achava da vida e eu disse que eu não achava da vida. Eu pensava sobre ela e me percebia que era uma grande aventura, mas que antes de ser uma aventura, era uma escolha. Então, escolha pela vida. Reflita profundamente Busque ambientes saudáveis, alimentos saudáveis, uma vida amorosa. Busque o equilíbrio, leituras edificantes, muito boas leituras. E seja um bom passageiro dessa nossa bendita e amorosa vida. Eu quero que você tenha um dia absolutamente sereno e de muita paz, muita paz.